Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa Aberta, mais um episódio, na verdade, esse programa aqui que foi criado para que você tenha a oportunidade de perguntar para as empresas de capital aberto as suas dúvidas. Muita gente que já investe ou quer investir nas empresas tem aqui a oportunidade de falar diretamente ou com o pessoal da RI, que é o caso agora, estou aqui com a Ana Paula, diretora de RI, obrigado Ana Paula por estar aqui, ou também com o CEO, o CFOs, então Ana, posso chamar de Ana, vai, a gente já virou quase amigos agora. Ana, obrigado <risos> por ver. estar aqui, é uma alegria. É sempre bom falar de agro, porque isso, costumo falar, né? Acho que isso move o Brasil. Então, é muito bom te ter aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, mais uma vez, pelo convite. É sempre um prazer estar, estar aqui, aproveitando essas oportunidades para falar para o pessoal e ainda mais com a relevância que vocês têm e audiência. Obrigada. Boa. Show de bola. Queria já te mandar uma primeira pergunta que mandaram, inclusive, para mim, antes da live. Quero para você comentar um pouquinho, se pudesse, sobre a atuação da Brasil Agro, né? Onde vocês exatamente atuam na cadeia? O que, de fato, Brasil Agro faz? A gente coloca todo mundo na mesma linha e depois a gente segue para outras perguntas. E já aproveitando, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas aqui no chat, fiquem super à vontade, eu vou trazendo essas perguntas ao longo da live aqui para a Ana Paula também. Ah, legal. Acho que é uma boa oportunidade também da gente colocar todo mundo na mesma página, né? É, a Brasil Agro é uma empresa agrícola é, onde ela combina a operação agrícola por si só, então a produção de, de alimentos, hoje a gente tem uma diversificação bastante importante de produtos e de regiões, então na parte de operação a gente tem grãos, cana, é, algodão, feijão, é, Brasil, Paraguai, Bolívia é, e a pecuária também. Além disso, é, a gente acredita que todo o valor é, maior e o maior retorno para o acionista tá na terra então a gente atua no lado imobiliário do agro então a gente é, é tem uma participação bastante expressiva na compra e venda de terras e como que a gente faz isso ganhando dinheiro então a gente compra barato é, não necessariamente barato porque vale pouco, mas assim um preço menor do que a gente consegue vender no final, porque no meio do caminho a gente faz todo um investimento de transformação, melhoria, sempre melhorando o que aquela terra está produzindo, trazendo melhores margens, porque o valor da terra, ele nada mais é do que o um múltiplo do que ela produz. Então, se eu comprar uma área de pastagem hoje, ela tem uma margem X eu fazer todo um investimento nessa propriedade de melhoria de solo, é, da toda parte de infraestrutura e transformar ela numa fazenda que tenha a capacidade de produzir grãos, por exemplo, ela vai ter uma outra margem e ela vai valer mais que isso. Todo esse processo não é simples assim, demora anos, algumas fazendas demoram mais, outras menos, mas no final do dia a gente sempre vai estar tá vendendo essas propriedades. Então, onde que a Brasil Agro atua? Na operação, a gente é um dos produtores mais importantes do, do, do país, hoje a gente tem mais de, de 170 mil hectares em produção entre áreas próprias e arrendadas, e na parte imobiliária, comercialização de venda de propriedades rurais. E a combinação desses dois negócios é que faz a Brasil Agro ser um pouco diferente é, da maioria dos players aí do mercado hum. agrícola. Show de bola, eu queria até pegar um gancho nessa parte que você falou dessas aquisições de terras, e trazer uma pergunta que achei super interessante. Basicamente é o que que o pessoal, né, o que que os investidores podem esperar em termos de aquisições de novas terras ao longo dos próximos anos? A ideia é continuar adquirindo propriedades ou é continuar trabalhando essas que vocês já têm, é, que já adquiriram e aí conseguir trabalhar elas para que elas sejam vendidas a um preço mais interessante lá na frente? As duas coisas, é, uhum. a gente tem ainda um banco de terras é, importante para ser desenvolvido, que tem um destravamento de valor, tanto é, um banco de terras que precisa sair do zero, né, que são fazendas que ainda estão em seu estado natural e vão ser produtivas, mas a gente também tem uma, uma, mais ou menos uns 20, 25% do portfólio que estão no processo de maturação e ainda não atingiram o seu nível maior. Então, esse, esse, essas áreas também... É, tem um destravamento de valor, então elas demandam investimento, tem aí um, um capex importante é nessas duas porções do, do portfólio. Mas não só isso, a companhia está bem capitalizada, a gente está vindo aí de uma captação, de um follow-on é, do ano passado, que foi uma estratégia que a companhia fez para deixar é, de crescer só de maneira orgânica e dar um passo maior na velocidade do crescimento em área. É, mas a gente conseguiu concluir o processo na hora que o preço de a terra já estava lá em cima, uhum. então a gente, por enquanto, não, não fechou ainda nenhum negócio, porque a gente entende que a gente tem que ser disciplinado naquilo que a gente busca, né? não é porque a gente tem dinheiro que a gente vai sair comprando qualquer coisa então sim, é de se esperar que a gente faça investimentos em novas aquisições e não só esse crescimento orgânico é, do meu portfólio que é já existente que precisa ser desenvolvido, as duas coisas vão acontecer é, nos próximos anos. Existe hoje alguma concentração geográfica maior em termos de portfólio onde mais estão localizadas as terras hoje as propriedades hoje é majoritariamente elas estão no Brasil né 70% uhum. do nosso portfólio tá tá no Brasil os outros 30% estão em Bolívia e Paraguai é, mais no Paraguai do que é, Bolívia e aqui no Brasil é, a gente tava tá, é, concentrado em Bahia Maranhão e Centro-Oeste é bastante balanceado, não, não, não tem uma, uma, um estado que desponte mais que o outro, que também faz parte da estratégia, né? não só uhum. a diversificação de produtos, é, que você mitiga aí riscos é, comerciais e de preços de, de, de commodities, é, mas também a diversificação geográfica ela é extremamente importante para você mitigar riscos climáticos. Boa, eu, eu queria até entrar nesse ponto, nessa próxima pergunta, Quer é falar de dois, acho que dois grandes pontos, né? O primeiro é, dado esse cenário econômico, né? Essa possível recessão global, como que vocês têm se preparado para isso, né? Você comentou que a empresa é bastante capitalizada, a empresa tem bastante caixa, mas fora isso, existe algum tipo de estratégia que vocês estão adotando para mitigar esses possíveis riscos, né? Do preço da commodity caindo, e também falar um pouquinho de, dessa outra questão, que é o clima, né? Que acho que esse é um ponto de risco super importante para toda empresa quando você fala de agro. Eu não venho de... Não sou produtor rural, não tenho fazenda, mas tenho colegas que têm, acho que o clima é o que fica muito à tona. E como vocês também se protegem desse, nesse sentido? Tá. Bom, com relação ao cenário macroeconômico... É... A gente tem aí né, uma tensão muito grande às curvas de, de preço de commodities e a gente tem um time é, focado é, nessas análises de mercados e tendências. A gente faz bastante é, benchmark com outros profissionais de mercado e a gente não vê uma recessão é, por parte de demanda de alimentos no, no, no curto prazo é, que nem a gente se espera assim, uma recessão em outros setores né? é, uhum. a gente não acredita que vai ter um impacto negativo na demanda de alimentos vindo de outros países, principalmente de China é, porque uma das políticas que eles têm lá é alimenta, alimentar a população e a gente não acredita que isso vai ter um impacto extremamente relevante então a gente está é, monitorando e acreditamos que os preços das commodities eles vão se manter é, estáveis para a próxima safra e muito provavelmente para a seguinte, e não obstante a gente tem uma política de hedge bastante é, restrita, né, onde a gente faz toda a, a proteção dos nossas, das nossas margens a partir do momento que a gente compra insumos, e obviamente uhum. que a gente vai balizando e acelerando o investimento em novas áreas e, e desenvolvimento de novas terras que produzem menos e por isso tem uma, uma margem menor, de acordo com aquilo que a gente está vendo, então assim, em anos em que você tem margens extremamente positivas, é, que nem esses dois últimos anos, ou o próximo ano que mesmo que a gente, né, depois a gente pode até explorar um pouco isso, a gente espera uma redução de margem, mas ainda assim, muito acima da margem histórica do, do agricultor, são anos em que você tem que acelerar essa, esse passo de desenvolvimento, e a uhum. gente não é, não está vendo nenhum choque é, de demanda que faça a gente mudar os nossos planos de expansão é, para a próxima safra já está dado 23, a gente não está vendo isso, e também não estamos esperando nada para 24 onde a gente tenha reduções drásticas de margem do, do, da produção de produtos agrícolas Legal, e, e, a, e, a, e essa parte mais climática, existe algo que vocês es, es, trabalham além de, obviamente o clima, você não, não descontrola o clima, né, isso é muito difícil de falar, você vai controlar o clima, mas existe algum tipo de estratégia para mitigar, por exemplo, uma seca em determinada região, vocês têm uma produção mais diversificada em questão geográfica também? Sim. Uhum. É, algumas regiões a gente está investindo em irrigação, a gente tem ampliado uhum. as nossas áreas irrigadas desde o ano passado e pretendemos continuar que esse plano de expansão são áreas que a gente já tem permissões e, e falta investimento em infraestrutura para a gente expandir isso, é, então isso é uma maneira de você mitigar risco. É, e dados né, os valores de financiamento e rentabilidade hoje, essas operações param de pé né, com, com, uhum. com a irrigação, então faz todo sentido, é, mas não tem muito o que fazer, né? Então se, a, a gente sempre está estudando as previsões, a gente, a gente tem monitoramento. De, de clima dentro das nossas fazendas e na nossa micro regiões análises históricas e a gente vai se vai antevendo e, e, e tentando prevenir o máximo que, que a gente consegue então por exemplo uma coisa que uma decisão que a gente tomou no Paraguai que tá vindo de três safras difíceis e a previsão é que se continue com um período de seca bastante estendido que vai continuar sendo um ano de laninha um clima muito parecido, a nossa região no Paraguai, ela está se caracterizando por um clima muito parecido com o sul do país, onde sofreu com seca esse ano e a gente espera que tenha é, alguns períodos de estiagem para a safra seguinte também. Posto isso, o que a gente fez? A gente mudou um pouco o mix das culturas plantadas para culturas que resistem mais a esses períodos. Então, a gente vai aumentar, por exemplo, a nossa área de algodão no Paraguai, em detrimento a grãos, e não vamos expandir a área de pastagem para mais área de, de grãos, onde a gente consegue aí balancear o nosso risco e tentar mitigar uma nova quebra é, de safra relevante é, na região. E essa análise ela serve para qualquer região nossa. Né? então a gente sempre vai estar vai tá olhando isso, é outra coisa que pode é, acontecer e esse ano né, a gente fez essa análise e, e, e por fim as, as, as previsões climáticas foram positivas a gente seguiu ad, adiante, safrinha na região do Mato Grosso ali onde a gente está, foi uma região que sofreu muito o ano passado, uhum. A região que a gente estava, ela é uma região mais sul, ali perto da, da divisa com a Bahia, sofreu menos que a média do estado, mas teve um impacto. E esse ano a gente tinha previsões de que possivelmente haveria problemas climáticos naquela região. E com o passar do, do tempo, no início da colheita da soja, onde a gente faz o plantio já da safrinha, a gente já tinha confirmação de que ia sebrando. Então, a gente seguiu com o plano, manteve a área e, e, e seguiu é, com as nossas estimativas iniciais de, de área plantada. Mas isso poderia ter mudado no meio do caminho se a gente tivesse uma sinalização oposta é, nesse sentido. Outra coisa que a gente fez, baseada nas nossas análises históricas. Esse ano... É, está tendendo para mais um ano de laninha, isso uhum. significa que a gente tem que fazer um plantio antecipado para a gente sofrer menos com os impactos climáticos desse, desse fenômeno de, de, de clima diferente do El Ninho então a gente também tem uma janela de plantio diferenciada para a safra de acordo com as previsões climáticas Boa, não, show de bola fica mais claro que isso impossível obrigado uhum. por responder era até uma curiosidade minha, inclusive uma pergunta aqui do chat, o Jedu ele falou Por favor, fale um pouquinho sobre a política de dividendos Eu acho que eu vou um pouco até mais além A, a Boa Safra, ela... A Boa Safra. Brasil Agro, ela gera bastante caixa, né? E na verdade tem até caixa líquido Isso é super interessante quando você vê para a distribuição de dividendos Porque é um dividendo saudável, né? No final das contas Como que a gente pode enxergar, especialmente para os investidores né, Que investem com esse foco mais em renda passiva Esse pagamento de dividendo ao longo dos próximos exercícios também? Tende a ser uhum. um pagamento robusto, vocês vão distribuir menos? Como que a gente pode observar isso? É, tirando né, o, a foto do nosso cenário atual, que como você bem pontuou, está super favorável para uma distribuição uhum. interessante de dividendos. A gente tem é, a gente está no novo mercado, então a gente tem o um mínimo de distribuição dos 25%. A gente não tem uma de manter o dividend yield nosso. É, na faixa dos 5%, a uma média de 5%. Em anos mais favoráveis, que nem agora, esse yield vai ser bastante acima disso. A gente já fez uma distribuição de dividendos intermediária no início do ano, é, uhum. isso ficou com uma rentabilidade aí na casa do 8%, 9%. E para esse ano agora. É, se você for olhar, por exemplo, o nosso o fechamento que a gente fez aí no, no, no último trimestre, a gente já está com resultado de 500 milhões de reais. Então, a gente está partindo para mais um ano que o dividendo, o dividendo mínimo já vai ser muito parecido com o que a gente distribuiu o ano passado. É, e como a gente está super capitalizado com caixa é, positivo, dívida líquida negativa, um, uhum. um, um, um fluxo de, de, de recebíveis de venda de fazenda é importante, e uma perspectiva... É de resultado operacional parecido com esse ano para a próxima, próxima safra. Então, é de se esperar que a gente mantenha aí a distribuição de dividendos nos mesmos patamares do ano passado, pagando um pouquinho em cima dessa média que, que a gente tem como métrica. Pô, show de bola. Eu gosto bastante de empresas que gerem dividendos, então acho que é até uma alegria para mim ouvir isso daqui. O Derek trouxe, posso vou trazer uma pergunta dele? O Derek comentou assim, como está a questão dos fertilizantes? Estão com uma quantia armazenada ou já negociada? Sim. É, a gente até chegou a falar um pouco disso né, nas nossas últimas divulgações. Dado é, o, todo o cenário que a gente tinha é, de guerra, de incertezas, a gente fez uma antecipação da compra dos nossos fertilizantes que naturalmente estaria acontecendo nesse momento, né, agosto, setembro. A gente fez toda essa compra no início é, do ano onde a gente comprou praticamente tudo que a gente tinha é, de fertilizantes para comprar, foi 70% do, da nossa necessidade. É, com aqueles preços atuais, com aqueles preços né, do, do início do ano e alguns insumos de, de fer alguns fertilizantes que a gente achava é que o preço estava muito acima e que a gente via uma curva de estabilização mais para agora, julho, meio do julho, agosto, a gente esperou. E foi uma, com um deadline, né? Tipo assim, o uhum. um fertilizante mais caro que pode existir é aquele que você não tem. Então a gente ficou monitorando. E quando a gente viu que pô chegou no patamar de preço diminuir, a gente terminou de... Então, naquele momento, a gente tinha uma incerteza também se ia ter disponibilidade dos fertilizantes junto com os fornecedores. A gente antecipou a entrega também. Até foi engraçado, né? O fertilizante chegou na fazenda, o pessoal tirou foto, mandou no nosso, no nosso grupo corporativo, sentado em cima do caminhão do fertilizante. Chegou o KCL, o RU. Foi super engraçado. Coisas que, né. O que uma guerra não faz com Exato. a cabeça... Em e... tempos normais, você não comemoraria a chegada do não, fertilizante. É um, assim, né? é, um, é um trambolho, né? Porque diferente de químicos que você está falando de um galãozinho de, de 50 litros, o fertilizante é uma pilha de, de coisa que é super difícil de você armazenar. Uhum. É, bom... Brincadeiras à parte, então a gente fez antecipação é, dos nossos insumos, é, de todos os nossos fertilizantes, já compramos alguns químicos, está tudo entregue, está tudo nas fazendas, foi uma maneira que a gente viu aí é, de mitigar e tentar reduzir o, o aumento expressivo que teve nos custos. É, então a nossa tanto é que se vocês olharem a nossa posição de Red comparado com anos anteriores, ela tá muito acima no percentual vendido em relação a anos anteriores nessa época do ano porque a gente a nossa política permite que a gente avance no Red a partir do momento que a gente tenha os custos travados. Então, isso também é, foi uma outra decisão que, que a gente teve de, de seguir é, travando e vendendo o produto, mesmo que não seja o físico, né, só seja o financeiro, para a gente conseguir travar a margem em patamares interessantes, mesmo com esse aumento de custos que, que a gente viu nas telas. Então, já compramos tudo. Boa. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem sempre à vontade de usar aqui o chat para mandar a pergunta e se puder também deixar o seu like, isso é super importante, ajuda muito a divulgar não só o programa aqui que a gente está fazendo, mas também o canal da Genial como um todo. Quero te trazer uma outra pergunta que fizeram, que é o que você poderia citar como sendo uma das principais vantagens competitivas da Brasil Agro frente aos outros players? eu acredito que a nossa capacidade de geração de valor na combinação dos negócios né se você for olhar uma margem de produção agrícola por si só mesmo nessas épocas de preços bombando que, que a gente viu nas duas últimas safras ela é muito menor se você é, comparar é com o imobiliário, né? E até isso permite que a gente tenha essa distribuição de dividendos aí é bastante interessante e principalmente em anos que a gente tem muita venda de fazenda. Então é com certeza é, a, absoluta o nosso diferencial é a combinação do da operação agrícola da produção de alimentos com o imobiliário. Eu acho que é isso uhum. que diferencia a gente do, dos outros players e permite que o acionista tem uma rentabilidade maior e as nossas margens maiores na hora que você soma os dois negócios. Tem uma pergunta aqui relacionada a ISD falaram assim o agronegócio em geral é sempre muito alvo né das práticas ISD até por ter uma tarefa de alimentar o mundo e de ser diretamente dependente da natureza. O que vocês têm feito nesse quesito ISD? Qualidade, e controle de água, redução de CO2, uso de tecnologias, o que pode diferenciar vocês dos concorrentes em questões ISD? A gente faz tudo isso e mais um pouco. <risos> é, eu, eu, vamos separar, né, a, as letrinhas, né? Uhum. Eu acho que, que a pergunta dele, <coughs> e os desculpe, os exemplos que ele que ele deu foi muito mais do, do da parte ambiental, né? Exato. Que, que, que é o E, né? do, do environmental, é, mas na parte social a gente deu um passo muito importante é, nos últimos dois anos, onde a Brasil Agro é, destinou uma política e criou um instituto, é, onde a gente destina até 2% do, do resultado da companhia para é, projetos sociais dentro do Instituto, então agora a gente tem uma transparência e, e, e um volume é, investido. O nosso CEO brinca que antes a gente fazia... É, é, a gente fazia as coisas é, conforme ia surgindo a demanda, e agora a gente está extremamente organizado e com um, um, um propósito muito maior é, nessa parte social. Além disso, a gente investe né, muito em pessoas. Então, a Brasil Agro, pela primeira vez, é, ranqueou entre as melhores empresas para se trabalhar no, do, no agro. A gente ficou entre as, as cinco melhores empresas para se trabalhar no agro. É, isso é extremamente importante né, para o resultado, porque uma companhia ela, ela tem que ter processos, é, bem definidos né é, e, e, e pessoas é, para executar esses processos né então se você tem uma coisa e não tem outra o negócio não vai para frente então a gente investe muito nisso na parte de governança é, acho que desde o D0, a gente é uma companhia que nasceu listada no novo mercado, então a gente tem altos índices de controle, transparência, processos bem definidos, é, listamos também lá fora nossos ADRs, então a gente tem todos os nossos é, processos de, de controle de compliance é, sob as regras de SOX. Então, a gente está evoluindo é, todo o tempo nesse sentido, né, da, da parte de, de compliance, políticas, segurança da informação. E, não obstante, a gente está implementando aí várias novas políticas para dar transparência é, para a condução do, dos nossos negócios em diferentes níveis hierárquicos, né, comitês, conselhos e, e, e etc. E na parte ambiental, que eu acho que, que é mais a pergunta aí é, que, que veio. É, a gente investe muito em tecnologia, hoje você tem muitas ferramentas que ajudam você a controlar, controlar a sua operação, mas não só isso, a você reduzir o impacto é, que, que você tem no, no, no, no solo né, e, e na produção com a aplicação, por exemplo, de fertilizantes e químicos é, no lugar que precisa, na quantidade que você uhum. precisa, é um negócio assim, é, a gente tem drones que, que, que monitoram e, e vê aonde que você tem que fazer uma segunda aplicação, a quantidade exata, a gente calcula a gota aonde ela tem que cair, é um, é um negócio maluco, né? Você uhum. não, não, não consegue imaginar, mas a gente tem esse tipo de tecnologia empregada na nossa operação, que é a tecnologia é, né, de, de, de, de ponta, a gente tem grande parte das nossas fazendas já usando a agricultura 5.0, que são todos esses, esses controles, e vamos expandir isso para toda a operação e, e em todos os, os países. E essa parte de controle de água, de resíduos, agora esse ano a gente implementou é, a parte de medição de, de, de emissão e de captura de, de, de gases de efeito estufa, é, então a gente está todo dia. É, investindo nisso, né? Então, assim, o básico, que é licenças ambientais, reserva legal, área de prevação, preservação permanente, destinação de resíduos, segurança dos funcionários, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, e, e, e talvez a gente até faça propag pouca propaganda disso, né? A gente uhum. precisa falar mais do básico, que pra gente é tão normal, mas a, a gente tem investimento e uma equipe, é, diria que hoje a maior equipe da, da, da companhia está voltada para isso, é o nosso time ambiental e, e, e de segurança do, do trabalho, mas isso é uma coisa que não para, né? É investimento o tempo inteiro, é conhecimento o tempo todo, a gente está ampliando nossas fábricas de bioinsumos nas fazendas, então a gente tem investido cada vez mais no mix é, de produtos químicos e, e, e bios na, na, na nossa agricultura, então isso é uma maneira também de você, é, além de diminuir custos, mas essa é a menor parte que não são tão expressivos, mas você diminuir os impactos negativos do uso de defensivos e, e, e, e químicos na, na defensivos químicos na, na operação. É, e o que diferencia a gente, eu acho que é todo esse processo muito bem definido e, e estabelecido e prioridade um da companhia. né Eu não sei se é o que diferencia, né mas assim não, não, não, isso não é uma competição. Eu acho que a gente tem que aprender Exato. com o que os outros estão fazendo e, e fazer é, cada vez mais. Mas são coisas que estão é, no nosso dia a dia e é prioridade número um aqui. E até aproveitando isso, né, aproveitando aqui a audiência de vocês, a gente soltou é, há um tempo atrás é, a pesquisa de materialidade para o nosso relatório de sustentabilidade, onde a gente quer saber dos nossos investidores, dos nossos stakeholders, do público, o que, que eles querem saber de ESG. Conta para gente quais as coisas que te preocupam, o que, que vocês querem ver nesse relatório e o que, que a gente vai mostrar. Então, além do, do, do default, né, do básico que a gente tem que reportar, a gente quer ir além. Então, seria muito legal se todo mundo que pudesse participar da pesquisa. Quanto mais gente respondendo, mais assertivo a gente vai ser na confecção do, do, do material do nosso relatório, que vai ser divulgado é, no final de outubro. Onde que o pessoal consegue achar a pesquisa? No próprio site de RI? Ela está no site de RI. Boa. Show de bola. Se o, se o pessoal aqui, se o Deilson conseguir compartilhar o link do site de RI aqui no chat para o pessoal, vai ser super interessante. Vai estar aqui no chat da live ou também, se o pessoal só jogar no Google, Brasil Agro RI vai estar ali, por, muito possivelmente, a primeira pesquisa, o site. Ana fala obrigado pela sua presença, foi super legal, acho que deu para tirar várias dúvidas, responder várias questões que são polêmicas até, muita gente costuma tocar nesses pontos, e você respondeu sem debate pronto sem nenhum tipo de enrolação, então eu te Sim. agradeço por isso, foi super legal. Acho Imagina, que fica que o convite agradeço. aberto aqui, para vocês voltarem aqui no canal da Genial, quando soltarem o, enfim, o, o resultado, para comentar sobre ele, para comentar sobre o futuro da companhia, as portas são sempre abertas aqui. Ah, Legal, Bruno. Muito obrigada. É sempre bom. Passou super rápido. o Papo rápido porque o papo foi bom. Exato. É, falando dos resultados, a gente divulga o nosso resultado. É, acho que é uma outra particularidade da empresa, né? Deveria ter falado lá quando, no comecinho. A gente está encerrando o nosso exercício agora. Então, todo mundo está divulgando o resultado até segunda-feira, né? A grande parte das empresas. O nosso ano é um pouquinho diferente. A gente está encerrando o ano em 30 de junho, então a gente tem um tempinho um pouquinho maior por ser anual para divulgar, então a gente divulga no dia 1 com call às 2 da tarde no, no dia 2, estão todos convidados, é, vou levar o nosso CEO, o nosso CFO para falar um pouquinho do, dos resultados, estão todos bem-vindos e com certeza absoluta a gente volta aqui para falar com vocês, será um Pô, prazer. Show de bola. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Lembrando que o Conversa Aberta é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, aqui no canal da Genial. E terças e quintas a gente tem o podcast às 7h30 da noite também. A gente se vê lá. Um forte abraço a todos. Valeu. Obrigado. O mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar três dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos.